não dá pra gente recuar nas nossas pautas e nós vamos ter que pressionar, porque a gente sabe que as instituições elas tendem a ficar numa certa comodidade parece que é sempre tempo de recuar se não for a gente nos parlamentos, na rua nos movimentos sociais para fazer pressão não vai ter diferença, tivemos um grande triunfo democrático nesse país o projeto que foi derrotado no dia 30 de outubro com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva era um projeto absolutamente racista, e a nossa tarefa a nossa missão é fazer com que pautas do povo preto, historicamente silenciadas essas pautas agora, a gente precisa trazer com toda a força para a agenda nacional. Nós não estamos falando de pautas ultra-progressistas do futuro, não. Nós estamos falando do enfrentamento à tortura dentro do sistema prisional brasileiro. É para ontem. Nós estamos falando de não criminalizar a juventude preta porque está portando um pouquinho de maconha, que é isso que fazem, querem colocar na cadeia, criminalizar. É preciso rediscutir a política de drogas. A política de drogas desse país... É uma política de criminalização da juventude negra e de perseguição sistemática da juventude negra. E essa sessão solene da consciência negra tem que trazer para nós também um pouco de reflexão, para a gente organizar as nossas tarefas e as nossas lutas para o próximo período.